bande guru padat dandam bhakta dasaman se chaitana prafumbandinitam bandini sahoditam. se nandana nandunang bandir adhika charanodayam gopijano samayuktam binda banam manu hare vanchakalpataruveshe ke paas Atitanang pavone babesna viu namo namaha mukangaroti vacha lang pangung lang hetigirim. Yat ki patamahanga bandi parama anandavan. Brenda, we to see the big pia we case was namo namaha. Nara yononamos kiton oronche Deving sarasvati invesam tatoojayo mudire Shankirta ne Krishna kathu padesh Gauri apatresho prakasane guru bhakti yukto bhakti pramodaaksho jagod varun deyam sadapari bhagnam abhishtudu tehas padam siva virinchinutam saranyam bhita tiham puno tapal bhava dibutam bande mahapurusate charuna ravidam yat padapallava nakchaanda manichhataya bispurijito kempika pavadusha darsi purana anuragro sasagro sarumurti Sri Krishna Chaitanya Prabhunita Nanda, Shri Adaita Vada, Hara Siva Gaura Bhakta Bindu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Aja anulam vito bhujokano ka bhodato Shankiritano kamala Visham varu jugodharma palu bande jagat priya karuna bhutaru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ajanulombito bhujokano ka bodato Shankirtano ekapitaro kamala ayu thaksho Visham baro dijaro jugo bande jagat priya karo. Karuna Bhataru Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama. Hare Hare Namami Gangi Tavapad Pankajam Sura suroir bandito di barupam chamuksin chadada sinitham baban rupe ganga taranga kalapam gauri nirantara vibushi nara yo no priya manongo mada apaharam barano sipura pati bhajavi sanaatham vaji sajesho badone lakshmiirja sacha de jasyasthehe samvih tam nishinga bhaje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 आसावंदो समत कंठा नाम गाने सदारुचि आशुक्तिस्तत गुणक्षाने प्रतिस्तस वसुतिस्थले इत्तादय अनुभावहा सूर्याते उंकुरे भावंकुरे जने हैं ख्यान्तिर अभ्यर्त्तकालतम विरक्तिर मानुसुन्नता आसावंदो समत कंठा नाम गाने सदारुचि Asaktistat gunachane, pitistat vasatistale, ittadai, unbhavah, -bha, suryate, bhavan kureyane. Gaudiya Gostipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami, Takur Prabhupada, Oparamahansa Jagatguru, Jesus. Any our activity, any activities, our activities, qualquer uma das nossas atividades da vida devocional, todas devem ser aprovadas por esse companheiro eterno de Chaitanya Mahaprabhu, chamado Swarupa Goswami, o que quer que façamos, tudo deve ser aprovado por Swarupa Goswami. Se Swarupa Goswami, não aprovar, não pode ser considerado algo autêntico. Você pode gritar este ponto. Todos aqueles que estão fazendo atividades tolas em nome do Vaishnavismo devem se lembrar disso e repensar o que estão fazendo. O que quer que façamos no nome do Bhajana, no nome do, da vida espiritual, tudo deve ser aprovado por Swarupa Gosaya. Se algo não for aprovado por Sorupa Goswami, Sarupa Gosai, nós devemos rejeitar tal fato, tal ação, pois ele é encarregado de toda a Gaudia, Mata, de toda a sociedade dos Gaudiya Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu, ele quis delegar essa autoridade para Swarupa Gosai. Nós já falamos sobre isso. Na época do Gundicha Marjana Lila, todos os, ma todos os devotos limpam o templo de Gundicha, mas a limpeza que Chaitanya Mahaprabhu faz do templo de Gundicha é a maior de todas. Mahaprabhu vai lavar com água a todo o templo. E um devoto muito simples da Gaudia carrega um pequeno pote de água e coloca esse pote nos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. O Mahaprabhu fica. Ah ele derrama água nos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. ele diz, como que você faz isso diante da Deidade, diante do Senhor Supremo? Ah, Prabhu chama Sarupa Gosai eu disse, veja, vocês devotos da Gaudiya, como que vocês vão agir de maneira imperfeita? Vão lavar os pés diante da Deidade. Onde eu devo ir agora? Sarupa Gosai, pega aquele, pescoço, pega aquele devoto pelo pescoço e pune ele. Depois esse devoto chora, eu fiz um erro e toma abrigo nos pés de Lótus de Chaitanya Mahaprabhu. Ah, esses passatempos significam que nós devemos seguir as regras. Ele próprio, Chaitanya Mahaprabhu, segue regras dentro do templo. Nós, Gaudias, não devemos agir de maneira hum, caprichosa. Nós devemos seguir as regras estabelecidas pelos grandes acharyas. Então, para que serviu esse passatempo? Para que Mahaprabhu também demonstrasse que Swarupa Gosai era o encarregado de todos os devotos da Gaudiya Math. Então essa personalidade que é um companheiro eterno de Chaitanya Mahaprabhu, ele é a autoridade sobre as regras ligadas à adoração que fazemos a Krishna através dos Gaudiya Vaishnavas. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. Quem quer que saiba algo. Sabe algo através da autoridade de Swarupa Rupa. Nós falamos de Swarupa Rupa Anugatya. Swarupa Rupa Ragunata Anugatya. Esses três devotos né, são mencionados hum, com a palavra Anugatya. Nós temos que tomar abrigo aos pés de lótus de Rupa Goswami, de Swarupa Damodara, de Swarupa Gosai. Mahaprabhu só pode aceitar algo se Swarupa Gosai aprova a nossa, minha, o que eu escrevo, o que eu digo, o que quer que esteja, o que quer, qualquer seva que eu faça. Se Swarupa Gosai aprova este seva, então Mahaprabhu aceita, caso contrário não. Nós sabemos que Mahaprabhu quer estabelecer regras e regulações. Que se alguém vem com algum escrito, com algum poema, alguma coisa, Mahaprabhu quer estabelecer um Siddhanta Vichar. Se alguém vem com algum escrito, com um livro, com poemas, com qualquer coisa, primeiro eles devem submeter esses textos escritos aos pés de lotos de Swarupa Gosai. Se Sarupa Gosai ler e aprovar tudo, dizer isso aqui está sem defeito nenhum, então Sarupa Gosai aprova é e aquele devoto tem o direito de ler aquele texto diante de Chaitanya Mahaprabhu. Caso contrário, não. Essa regra foi imposta pelo próprio Chaitanya Mahaprabhu. Então qualquer coisa que seja escrita, primeiro Swarupa Gosai ia escutar com toda a sua paciência e checar se existia algum erro do Siddhanta, Siddhanta Virod, erro de Siddhanta. Se havia algum raça Abbas, alguma sombra imperfeita em relação à divisão das raças. Hum. Se houvesse algum problema soropagoçá, rejeitaria o texto e não apresentaria o texto para Chaitanya Mahaprabhu. Porque Mahaprabhu sente uma grande dor quando alguém escreve coisas erradas, se, quando alguém escreve siddhanta equivocado. Se alguém escreve siddhanta errado, ou rasabhas, o que significa? Raça Abbas. Se por exemplo alguém fala de um tipo de relação com Krishna não aplicável em um determinado nível, por exemplo, se alguém disser que, que, eh, que Vishnu faz a dança da Rasa, por exemplo. Se houver uma conexão errada dos passatempos do Senhor, isso é considerado rasa abas. E Mahaprabhu jamais permitiu isso. Se tiver algum passatempo invertido, alguma personalidade do senhor descrita de maneira que inapropriada, então, os brahmanas e os panditas entregavam seus escritos diante de Sarupa Gosai. E se Sarupa Gosai aprovava... Depois disso, nós podíamos, um dizer, as pessoas podiam se aproximar os devotos de Mahaprabhu e ler o que havia sido escrito. Então, uma vez um devoto, ele tinha uma perna com defeito, como ele se chamava, muito bem. Ele é um bom devoto. O irmão dele veio de Varanasi. E ele estava lendo o Vedanta em Varanasi. Ele vai pedir que todos os devotos... Ele diz, meu irmão está voltando de Varanasi. Ele é um grande pandita. Ele aprendeu os Vedas, o Vedanta em Varanasi. Se vocês permitirem, nós podemos sentar juntos e ele pode recitar algo. Algo sobre o Vedanta. O nome desse devoto que veio de Varanasi era Gopala. Muito bem. Então, ele vai pedir se todos os devotos podem se sentar para escutar. Eles podem se sentar e escutar. Porém, Sarupa Gosai fica muito bravo. Sarupa Gosai diz, seu tolo, você é um Vaishnava, como que você vai permitir que um Mayavad Vasya venha discursar diante dos Vaishnavas? Como você espera que nós permitamos que um Mayavad venha recitar é, o seu conhecimento diante de nós? Isso não é possível. Sorupa Gosar fica muito bravo e uh, para essa questão essa iniciativa então todas as vezes se há um defeito Sarupa Goswai é a autoridade máxima ele vai checar tudo dessa maneira nós sabemos a nossa sociedade gaudia que nós precisamos de regras bem precisas muito tempo atrás nós demos um harikata sobre esse assunto de chambaba Sobre a Vishva Vaishnava Rasa Sabha. Então, uns dois anos atrás, Maharaj estava falando da Vishva Vaishnava Rasa Sabha. Então, é, seria, a tradução seria a Assembleia, a reunião mundial dos Vaishnavas. Mas quem pode realmente ser o presidente dessa Vishva, Vaishnava Rasya Sabha? Não é que qualquer pessoa que seja eleita pode ser considerada digna de, desta posição? Pois essa posição, já dizia Shila Gurudeva, é determinada por Mahaprabhu. Então, Srila Diva Goswami Pada foi o último membro dos discípulos de Mahaprabhu a presidir a Vishnava Rasa Saba. E depois, Bhaktinoda Thakur e Siddhanta Sarasvata Thakur Prabhupada. Então, o que significa isso? que a própria Vishva Vaishnava Rasa é, ela deveria estar sob a autoridade absoluta de Swarupa Gosai é, o presidente da Vishwa Vaishnava Rasa ele pode controlar, checar todo o Siddhanta Vichar toda a etiqueta dos assim chamados Vaishnavas, se alguém comete algum erro ele deve corrigir mas hoje em dia a Vishwa Vaishnava Rasa Saba não faz mais isso ela não tem esse efeito Ninguém checa mais nada, é só uma é, associação paralela. E é por isso que nós estamos, somos colocados em perigo por conta disso. Muito bem, o verso com o qual o das Babaji Maharaj começou a aula, né? nós já explicamos que kanti significa que se há, Razão suficiente, pela qual nós nos sintamos agitados, ah, mas mesmo assim você finge que não está agitado. Isso chama-se kante. Ah, talvez precise ser traduzido de uma maneira melhor. Aguardem muito. Ana. Ah, esse kyanti significa que mesmo quando há razão para você ficar agitado, você não fica, porque você não gasta nenhuma fração de segundo, quando você não gasta mais nenhuma fração de segundo na sua vida e serve o Senhor continuamente, não de maneira forçada, de maneira automática. O tempo todo você se lembra, o Siddhanta Vichar, o Guru, os Vaishnavas, o Dhamma, o Nama, os passatempos, tudo que está relacionado com o Senhor. Mesmo quando você dorme, seus sonhos, quando tudo está relacionado com o Krishna Seva, você alcança este nível, a kalatam. então Shilasham Das Babaji Maharaj já explicou que Swarupa Goswami Pada é o Vaishnava é descrito neste verso. Ah, em determinada 2000 ocasião, dois mil Vaishnavas. Ele presteu reverências. Se você prestar reverências para dez Vaishnavas, você sente dor. Mas quem era esse Swarupa Gosai que tinha essa responsabilidade tão elevada? Ele prestava reverência para dois mil Vaishnavas todos os dias. Ele, tomava, ele cantava duas vezes 64 voltas de japa todos os dias. Ele tomava banho três dias no rio sagrado. Dessa maneira, alcançar o nível de Avyakta Kalatam não é um brinquedo. Nós estamos tentando dar cada vez mais tempo para o Krishna Bhajana, mas mesmo assim nós ainda estamos contaminados por maya. Nós queremos dar espaço para cantar os santos nomes, para fazer seva, mas mesmo assim o nosso tempo está contaminado com maya. Por quê? Porque os materialistas pedem para o Senhor Supremo, ó oh Senhor, se você vier de maneira pura, nós não conseguimos te alcançar, é melhor que você venha misturado com maya. As pessoas pedem isso para Deus, porque elas pedem coisas materiais ao fazer bhakti. Então elas, é como se elas estivessem dizendo, ó oh, Senhor, venha até nós, mas venha misturado com maya. Me dê isso, me dê aquilo. O Senhor não pode descer, se manifestar misturado com maya, onde tem maya, não tem o Senhor. Onde tem o Senhor, tem o Senhor Supremo, não tem Maya. Essa é a regra. Está explicado no, Shirmad, uh, no Chit, uh, Brahma Samhita. Krishna não se mistura com as energias materiais. Então, nós temos que compreender esse ponto, pois é um ponto muito importante. Então, este Siddhanta foi pronunciado também por Srila Rupa Goswami. Ele disse, meu siddhanta, a minha conclusão filosófica é esta, disse o é a, final to you, or, a minha filo conclusão a final filosófica, filosófica to you. é? Ele disse, meu siddhanta, a minha conclusão filosófica é o meu conselho final é, tente utilizar todo o seu tempo no serviço a Krishna. Lembrando-se de Krishna, fazendo serviço o tempo todo, um minuto atrás do outro. Então, a forma do Senhor, o nome do Senhor, as qualidades do Senhor, os passatempos do Senhor. Você deve pensar e servir. Estas, esta lembrança, estes tópicos, o dia inteiro, para que não haja uma fração de segundo, que você não gaste nenhuma fração de segundo em outras coisas. Este é o conselho final. Sukirtanam, você se lembra do Senhor, do nome do Senhor, da forma do Senhor, dos passatempos do Senhor, tudo. Mas você deve fazer isso sob a guia de um puríssimo Raksika Bhakta, ah, ou seja, um Vaishnava, um devoto que tem raça no seu coração, que tem êxtase. Transcendental no seu coração. Se você encontra um devoto cheio de raça, como Adoita Goswami, hum? lembra-se desse, desse passatempo de Adoita Goswami Madhavendra Puri. Ele queria comprar a raça de Madhavendra Puri, padre. E Mahaprabhu vai tentar adquirir raça, de Ishvara Puripada. E Ragunatas Goswami vai comprar raça, vai adquirir raça de Swarupa Goswami. Ou seja, eles pedindo abrigo, quando você pede abrigo de um Vaishnava, você quer adquirir aquela emoção que está no coração dele. Então por isso que o Maharaj está falando de comprar raça. Centenas de milhares de vidas, te, às vezes, temos que esperar para acumular sukriti, durante centenas de milhares de vidas você acumula karma positivo para poder se aproximar deste conhecimento, mas mesmo assim não há nenhuma certeza, nenhuma garantia de que você alcance esse nível de um, desenvolvimento de evolução espitua, espiritual. O Sukriti que você pode acumular em centenas de milhares de vidas não podem te levar a, a receber a herança desse Hirasika Bhakta, da, da, da Bhakti de Raya Ramananda, de todos esses devotos. Mahaprabhu disse, When I am starting, Mahaprabhu disse, quando eu saí em direção ao sul da Índia, Sarvabhuma Bhattacharya me disse, Prabhu, você está indo naquela direção? Então é melhor que você encontre com o Raya Ramananda, pois ele é um grande devoto. Ele tem raça tattva, ele conhece as verdades do êxtase espiritual. Se você encontrar com ele, você vai realizar o que eu estou dizendo, diz ah, esse Sarvabhuma Bhattacharya para Mahaprabhu. Sarvabhuma Bhattacharya era um ex-mayavadi que é convertido ao Vaishnavismo pelo próprio Chaitanya Mahaprabhu. Ele realiza toda a verdade espiritual sobre Krishna, conversando com o próprio Krishna na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Sarvabhuma Bhattacharya vai aconselhar Chaitanya Mahaprabhu a encontrar um terceiro devoto, chamado Raya Ramananda. Durante Kartika, em 2020, Maharaj deu aula sobre Raya Ramananda, sobre esse diálogo entre Krishna e Raya Ramananda. Então, Nesse diálogo nós podemos compreender todos os níveis de êxtase transcendental, todos os níveis do desenvolvimento espiritual da alma. Esse diálogo está explicado por Maharaj e contido nos manuscritos sobre Chaitanya Mahaprabhu, como por exemplo chaitanya Charitamrita ou chaitanya Bhagavata. Então, Sarvabhuma Bhadacharya vai dizer, ó oh, Senhor, você vai para o sul da Índia, encontre então com Raya Ramananda. E Mahaprabhu vai dizer, ó, oh, pelo contato com Raya Ramananda, eu consegui absorver é. todo o conteúdo de Raça Tattva, as verdades sobre os diferentes níveis de êxtase transcendental. Então, dessa maneira, a Mahaprabhu vai distribuir o conhecimento sobre Raça Tattva para os devotos de acordo com suas capacidades. Ele não dizia a mesma coisa para todos. Então, dessa maneira, Shigarupa Goswami Pada queria nos aconselhar a não gastar nenhuma fração de segundo. Você pode utilizar este conhecimento e essa purificação para ir para o aprakrita Jagat, para o universo transcendental. Quando você não gastar mais um momento sequer com maya, usar toda a sua energia, todo o seu tempo para o serviço a Krishna. Então, virakti significa desapego nesse caso. Mas um desapego seco, sem devoção, deve ser rejeitado. Um desapego seco, uma vairagya seca, sem devoção, é desaconselhável, é proibido para o caminho de um bacta. Nós devemos, não devemos rejeitar a matéria sem motivo algum. O que, que significa isso? Você vai tentar não desfrutar de nada da matéria quando você não tem mais gosto nenhum do mundo material. porque Em relação aos cinco objetos do sentido, se você não não corre atrás dos cinco objetos do sentido, só aquilo que você pode tocar, cheirar, degustar, olhar e ouvir. Quando você descarta tudo isso, você alcança vairagya, você alcança esse desapego. Mas esse desapego frio, sem devoção, não tem sentido. Quando você não desfrutar de mais nada, ligado aos cinco sentidos, quando você não sentir gosto, no desfrute material, isso é um bom sintoma. Mas esse, esse desapego precisa estar atrelado à devoção. Quando você não tiver mais nenhum prazer dos cinco sentidos materiais, você alcança um nível muito bom. Quando os seus olhos não quiserem ver mais nada que seja bonito, quando seus ouvidos não quiserem ouvir nada que seja material, quando a minha língua não quiser pronunciar nada de material, a minha língua quiser somente experimentar maha e nada que esteja contaminado, mesmo que tenha um bom sabor. Se não for prachada, nós não aceitamos. Nós vamos discutir este verso amanhã de Shambhava, quando você se conectar com tudo, seus olhos, tudo, com Vrindavana, com a realidade transcendental quando você estiver cansado do desfrute material de maneira absoluta. <tose> quando os meus olhos estiverem queimando, para ver a beleza de Vrindavana. Quando Narottama Thakur escreve este Kirtana, quando eu receber a último, esse grau pleno de misericórdia, eu vou sentir desgosto pelas coisas materiais. E quando o coração ficar tão puro, tão puro, que eu vou desejar ver Vrindavana ininterruptamente, onde quer que eu esteja. Ó oh Maharaj, você tomou a iniciação em Vrindavana? Alguém poderia responder. Narutam Das Thakur, você está dizendo isso? Por quê? Você quer ver Vrindavana, se você tomou Shiksha em Vrindavana, de Jiva Goswami. Como é possível que ele tenha escrito isso? Ele vai responder, Narottama das quis dizer que ele não viu Vrindavana com seus olhos materiais. Se você vai a Vrindavana, você vê pedras, objetos, excrementos. Isso não é a verdadeira Vrindavana espiritual. Então, quando você não sentir mais gosto por nenhum desfrute material, como Shri Rupa Goswami Paulo, dia, o dia no qual eu comecei a sentir o, o, o, o gosto pelo Krishna Charan, pelas qualidades de Krishna, eu vou cuspir nas coisas materiais, Rupa Goswami disse. A partir do dia que eu senti o gosto das coisas transcendentais, eu comecei a ter repulsão pelas coisas materiais. A minha mente nunca pôde voltar a ser a mesma. Eu não quero nenhum desfrute material. Homens, é, mulheres, nada disso me interessa. Quando eu vou pensar nesse tipo de desfrute, eu tenho vontade de cuspir, eu fico com nojo, dizia Rupa Goswami. Veja o que é o Krishna Bhajana. Então tente entender é, quão alto é este Krishna Bhajana. Muito bem. Vairagya não é um brinquedo, porque a verdadeira Vairagya é usar a matéria em função do serviço a Krishna e não rejeitá-la de maneira seca e fria, sem devoção. Então, um, um devoto vinha na Chaitanya-mata, ele vinha de uma boa família na Chaitanya-mata, mas ele estava sempre vestido com roupas sujas e, e, e simples, ele olhava para Prabhupada, ah, ele é um acharya, o que ele está fazendo? Ele estava calculando quantas toneladas de arroz eram necessárias para alimentar o templo. Isso não é um sado, ele dizia. Esse é seu cálculo sobre o desapego. Veja, isso é um desapego frio, pois para Bhaktivedanta usava esses quilos de farinha para oferecer chapatas às deidades né, e para abençoar as almas condicionadas que serviam no templo. Muito bem, nós já explicamos. Esses dois versos diz Shri Lasham Das Babaji Maharaj Nós estamos falando de Yukta Vairagya Yukta Vairagya Vairagya é desapego, Yukta significa quando é uma Vairagya equilibrada Eu não vou jogar isso aqui porque eu posso usar isso para o serviço de Krishna Eu posso tocar músicas para o Senhor Supremo Todo esse pano eu posso usar eu posso colocar aqui para o Krishna Bhajana? Tudo que eu tenho, todas as minhas propriedades, inclusive meu corpo, minhas roupas, minha sacola, tudo que eu tenho, tudo que eu vejo, quando eu puder usar todos os objetos que estão ao meu redor e quando todos eles estiverem relacionados ao serviço a Krishna, aí sim eu alcanço vairagya perfeita. Você não tem mais apego para as coisas para você, mas você vai preparar doces, você vai servir os devotos. E você não vai pensar em você. Você não vai cozinhar para você. Eles cozinham tudo para os devotos. Você não sabe disso? Os devotos puros nem, com, nem, nem, nem comem. Eles às vezes experimentam algo depois. Eles cozinham para Krishna e para os devotos. É por isso que Shila Vishwanatha Chakravarti escreveu. Vande Guru Shri i think you don't know. now. você não sabe, até agora. kiatur vi Bhagavat si bha gavat o significado desse verso? É guru, okay, que prepara tudo e para Gira, oferece para Giriraja, oferece para o Senhor Supremo. E chama todos os devotos, venham a condividir a prachada da misericórdia do Senhor. E quando os devotos honram a prachada, ele fica feliz. Quando os devotos recebem essa prachada, ele fica muito feliz. Ele não quer tomar para si mesmo, ele quer servir. Ah, os devotos do Senhor estão... Sendo servidos Isso é Guru Tattva Desejar servir o Guru os Vaishnavas Se alguém pensa, não, eu vou comer pão seco, vou ficar a noite inteira acordado Mas isso não é renúncia Para o muitas vezes ele dizia um verso que verso O que significa este verso? Bhakti Yoga pode nos dar sucesso se você não detestar ninguém, se você não tiver inimizade com ninguém e se você não tiver apego com nada dentro do seu coração, nem apego e nem desapego. Você não vai jogar nada e você não vai colecionar nada para você e sim para o uso e para o serviço do Senhor Supremo. O que quer vem até você, você oferece ao Senhor Supremo. Você vai colocar tudo no serviço do Senhor Supremo, no nome de Vairagya, Se você coletar dinheiro sujo, você vai se destruir. Então, antes de coletar dinheiro, você tem que entender qual é a fonte desse dinheiro, entende? Existem muito ca muitos casos como esse, eu poderia falar sobre isso. Vejam, por exemplo, uma, uma mulher que trabalhava como prostituta, ela mudou de humor, ela decidiu fazer bhajana, E todo o dinheiro que ela ganhou, ela usou para os sadhus, para os gurus e para os Vaishnavas. E ela deu um grande valor para o pro, pro templo de Govinda, para arranjar a boga. Para arranjar a, as, os ingredientes para as preparações e todos os sadus foram convidados. O que aconteceu? Está escrito isso. Eles tomaram a prachada, eles tiveram que pagar uma multa pagar um karma. Um sannyasi brahmachari, ele era tão reservado e se eles estão, eles são tão puros que eles não precisam nem se lavar de manhã, a cama deles acorda pura, eles podem começar a cantar os santos nomes em com, com, com, cima da própria cama sem se lavar, por quê? A pureza em seus corações purifica toda a sua vida. Mas os sadus que tomaram essa prachada naquele dia, eles tiveram que pagar o um karma, eles começaram a chorar. Eles... eles jejuaram. Por que isso aconteceu, Govinda? Eles perguntaram para a deidade. Isso está escrito? São uh, histórias, casos que aconteceram em Vrindavana, e o senhor se manifestou em som. Ele disse, todos me dão alguma coisa, eu posso digerir o fogo. Krishna uh, bebeu todo o fogo da floresta de Vrindavana. O Senhor Supremo, se quiser, é claro. Ele pode digerir, aceitar qualquer coisa. Vocês tomarão a prachada. Mas ela precisava distribuir as suas atividades pe pecaminosas. Como que ela podia alcançar uma plataforma neutra? É por isso que eu deixei que isso acontecesse. Ela decidiu fazer bhajana. Então... Vocês vão dividir o karma dela para que ela possa alcançar uma posição neutra. Já o caso de Haridas Thakur é diferente, ele não aceitou nada daquela senhora que veio tentá-lo, daquela prostituta que foi contratada para é, derrubá-lo. Ninguém pode se comparar com Haridas Thakur. Haridas Thakur continuamente por três dias. Se alguém ouvir o Harinama dos lábios de Haridas Thakur, o que pode acontecer? Somente um Harinama dos lábios de lotos de Haridas Thakur pode me liberar. Então e ela ouviu essa prostituta que foi tentá-lo, contratada para derrubá-lo. Ela ouviu três dias de Thakur cantando Harinama. Ela não ouviu Harikata. Mas então, é, são dois casos diferentes. A segunda prostituta, a prostituta que é, ofereceu esse, esse festival em Vrindavana, ela nunca tinha ouvido Harikata. Ela simplesmente veio com o dinheiro, hum, tendo interrompido o seu trabalho como prostituta. Então, ela não tinha tido tempo de se purificar através do Harikata. E é por isso que os sanyasis que é, participaram deste festival sentiram o peso da luxúria ou dos pecados que ela tinha havia cometido. Mas Krishna determinou que ele estava de acordo com isso para que ela pudesse ser purificada. Então ele dividiu o karma dela entre todos aqueles sanyasis que foram nesse tempo. Então, de onde vem o dinheiro que você coleta? Eu tenho que tomar cuidado. De onde vem esse dinheiro? Qual é a razão? Se a pessoa está trazendo um dinheiro contaminado, com mortes, com pecados, eu digo para a pessoa guardar o dinheiro, que eu não tenho, eu não tenho uso para nada. Um senhor de Calcutá queria doar uma montanha de arroz. Dal, tudo o que você precisasse. Eu disse, não, eu não posso aceitar. Shambhava respondeu, não, não, eu tenho o suficiente. Dessa maneira, Vairagya Vidha Vairagya se torna Bhakti. Quando o devoto demonstra Vairagya, quando o devoto alcança o desapego, a, a vairagya dele se torna conhecimento, vidya. Mas quando o um não devoto demonstra vairagya, torna-se maya, torna-se ignorância. Porque, na verdade, ele vai rejeitar coisas materiais e vai ficar se associando mentalmente com a matéria. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada deu ordem para que Bhakti Hridai. Pan Maharaj se vestisse e colocasse sapatos e roupas elegantes para ir para a Europa pregar. E ele não quis, porque ele passou a vida dele descalço no templo. E Bhaktisiddhanta disse, mas agora você vai renunciar a sua própria renúncia. Se eu vou pregar no ocidente com esse pano, eles vão dizer, esse é um mendigo. Então, trata-se de Yukta Vairagya. Você tem que ser inteligente para pregar. Se você for vestido enrolado num pano, eles vão ignorar você. Porque eles têm muito falso ego. Eles não conseguem entender a sua renúncia. Então, um usado, um o tem o poder de quebrar o falso ego dos devotos. No, ele quebra o, o falso ego no peito de todos os homens. Eles dão como um chute no falso ego as pessoas o então, pessoalmente disse isso quando eu vi os pés de lotes de Gora das Babaji Maharaj ele deu um chute no meu peito e quebrou a construção do meu falso ego eu pensava que eu era um brahmana muito elevado que eu era muito belo que eu era um grande pandita e tudo isso se quebrou no mesmo dia quando ele chutou meu peito e quebrou Toda a construção do meu ego, do meu falso ego. Porque isso é frágil, não é? Quando o prédio do falso ego colapsou, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Disse Shira Bhaktisiddhanta Siddhanta Sarasvati Prabhupada. E ele decidiu tomar abrigo do Guru, de Guru Kshiradasvabaji Maharaj. Falso ego te suporta, você acha que você é muito poderoso. Ah, eu tenho dinheiro, quem falou? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas quando o falso ego se vai, você descobre que você, na verdade, é um mendigo de rua. Você não tem nada, você é uma alma condicionada, minúscula. Como aquele sannyasi, aquele, aquele brahmana que tomou sannyasi depois de ter sido abandonado pela família, de ter perdido todo o dinheiro como aquela prostituta chamada Pingala no harikatas que estamos dando de manhã. Quando ela descobriu que ela não tinha ajuda de ninguém, que ninguém poderia ajudá-la a protegê-la, então ela decidiu tomar abrigo no Senhor Supremo. Não antes disso. Isso não é uma coisa fácil de entender. Você tem que sentir a verdade, que você é miserável, pequeno, minúsculo, que a sua alma é uma fagulha, o que você traz para mim flores, as coisas. Se eu jogar fora, ah, que sentido tem? Mas se eu usá-las para o serviço de Krishna, eu vou falar sobre isso amanhã. Sobre como Prabhupada Bhakti Siddhanta. Eu vou falar sobre isso amanhã. Hoje nós temos que falar do parikrama de Vrindavana. Prabhupada usava até cinzas para servir Krishna. Ele aceitava até cinzas para o uso para o serviço. O dia que você entender a hiper sofisticada tecnologia de Yuktavairagi, então você se torna um grande Vaishnava. Como aquela prostituta que Mahaprabhu usa naquela comparação. Como, perdão, como aquela senhora, aquela esposa casta que aceita servir uma prostituta para servir o marido. Isso é uma, uma, uma metáfora de Yukta Vairagya. Nós aceitamos qualquer coisa para servir o Senhor Supremo assim como aquela senhora piedosíssima, que para proteger o interesse do marido decidiu servir a prostituta pela qual ele havia se apaixonado. Amanhã nós vamos voltar para este verso. Este quarto, esta sala que está toda arrumada, se eu dissesse, não, eu vou ficar na floresta. Não, eu vou usar este apartamento para falar harikana, Harikata. E quando eu estou sozinho, eu estou enrolado num paninho. Eu não tenho roupa e faço serviço. Quando eu venho diante do público, então, eu uso estes panos para servir o Senhor Supremo. Isso não é uma, um teatro. Eu não consigo ficar com roupas, com sapatos. Estou habituado a ficar enrolado num pano. O que, que eu vou fazer com uma montanha de roupas? Com o mesmo paninho, eu vou dois, três anos de Shambhala. Dessa maneira, quando eu estou na frente dos devotos, eu me manifesto como um rei. Por quê? Eu quero mostrar que eu não tenho renúncia. renúncia, é assim que pensam os tolos. Isso é uma ultrapassa. Oh, um momento, Maharaj está dizendo que ele se veste bem para enganar as pessoas. Quando ele põe esses panos um pouco melhores para vir aqui, ele está enganando as pessoas para mostrar para eles que eles não, ele não é um renunciado porque nós não devemos nos exibir nossa renúncia. Então, uh, o nosso Guru Varga, eles iam, até, eles iam até as discotecas de sábado e domingo, onde as pessoas tomavam vinho e dançavam sem Goswami Maharaj, Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj, eles foram da Harikata até em boates, você pode imaginar isso? Um lugar tão sujo. A esses aristocratas que iam para esses lugares, para esses infernos. Então eles tomaram a permissão. Se nós podemos dar Harikata aqui, que Harikata eles vêm aqui para beber. Também de 20 minutos. Shridhar Maharaj se O inglês dele era extraordinário. Ele começou a falar. Nosso Maharaj também tinha um ótimo inglês. inglês. Bacteridói Maharaj também. Você não consegue estimar o nosso Guru Varga. O seu parâmetro está sub, é, Você subestima. Bacteridói aprendeu alemão em seis meses. Os alemães não queriam ouvir inglês. Você está vindo da Índia? Ok. Você tem que falar em alemão. Então ele descendeu a aprender alemão em seis meses. Eu tenho o livro dele, dos Harikatas dele, em alemão, de Shambhava. Você vai subestimar os devotos da Gaudia. Você, você é da nossa família, mas você vai detestar os devotos da Gaudia. Mata até hoje. Você ainda não entendeu o poder da Gaudiya Mato. O que isso significa? Quem são os verdadeiros devotos da Gaudiya Mato? Talvez você tenha dinheiro. O que você faz com o dinheiro? Você pode ir para o inferno com o dinheiro. Você tem realização? Mostre a realização que você tem nas suas ações. Tudo que você estiver falando, uma pessoa inteligente pode saber. Ele está falando da própria memória. Eu não estou interessado de ouvir aquilo que não vem da sua realização. Eu quero ouvir a sua realização verdadeira, o que você fez no seu bhajana. Quem está interessado em ouvir filosofia decorada? Eu posso ir até um filósofo para ouvir filosofia refinada. Não sejam tolos. Você está subestimando os devotos da Gaudia? Prabhupada dizia, eles são como eu. Bhaktisiddhanta dizia, eles são como eu, porque Prabhupada podia transferir o poder dele para eles. E você não quer entender. Dessa maneira, Bhakti Ridaivan Maharaj, Goswami Maharaj, eles mantinham essa verdadeira yuktavaragya. Eles não detestavam nada, não jogavam nada fora. Se eu puder utilizar isso para o serviço do Senhor. Se você enxergar a fotografia, o raio-x da nossa sociedade atual, você choraria. Se você enxergasse a verdade do que está acontecendo em nome da pregação Vaishnava, você choraria. Ninguém vai prestar atenção. As pessoas só prestam atenção no que acontece em Nova York, em São Francisco. Eles não estão vendo a verdade. Hum. Há meninas que são vendidas pelos pais. Você poderia abraçá-la e cuidar dela, mas eles vendem os filhos. Que vida penosa as pessoas têm vivido. E ninguém se importa. Essa é a situação da sociedade. Até os animais da floresta são melhores do que os seres humanos que estão por aí. Eu poderia gritar isso. Os animais da floresta estão bem melhores do que as pessoas que estão, do que essas pessoas que se intitulam gentlemen, cavaleiros. Muito melhor os animais do que esses falsos cavaleiros da sociedade atual. Então, é muito importante entender esses dois versos para você conseguir compreender Vairagya. Nós vamos continuar amanhã, porque hoje nós vamos falar, voltar ao assunto do Parikrama de Vrindavan Dham. Ontem eu esqueci de Shambhava, falar de Shrikunda em Kamavan é um lago cheio de flores de lótus. Kamavana é uma floresta decorada com vários tipos de flor. Então lá, eu, comecei, eu cheguei até, até, até Kandamkandi. Aos passatempos Nagababa. excelentes de Radha Govinda, e desse Nagababa. Cada um, qualquer pessoa que fizer bhajana lá pode alcançar siddha, poder espiritual? Claro, se fizer um bhajana, perfeito. Se você estiver fazendo isso, fazendo bhajana em Kadamkandi só para você ganhar dinheiro e fama, não, aí você não alcança nada. Krishna nos chama, venha, venha para minha terra, venha para minha morada. Esse é o significado da beleza desses lugares de Vrindavana. Essas árvores decoradas com flores, você, eu não posso nem descrever. Todas essas montanhas, tudo ali é tão lindo. Você deve correr, tudo concentrado lá. E de lá, você deve ficar lá com concentração. E de lá você pode caminhar. Para diferentes vilas. Sunhera. Sudevi, Suneira é o lugar onde nasceu Sudevi, a expansão de Xirimatirada. Você pode ir e, um por um, você tem que ir distância você pode encontrar distância então, gradualmente, você pode Sudevi, se você for por ali, você vai encontrar essas deidades, o Avirbhava, o Aparecimento do Sudevi, Rangadevi, foram todos ali, elas se manifestaram ali. E ali há ah, lindos templos. E em cima da colina tem sempre um templo muito lindo. Então, essas, essas vilas diferentes, de Chitrasaki e de Outra Saki, você nunca ouviu em Chitrasaki? É uma das expansões de Radharana. Tungavidya, Outra, Lalita e Vishaka. As Astasakis, as oito expansões principais de Chirima de Radharana. Karhela é o lugar de aparecimento de Vishaka. Então existe o Lalita Uchagam. É uma vila que está ali. Ali há muitas vilas, cada uma com seu nome específico. E todas elas hospedaram passatempos do Senhor Supremo. Não estamos falando de um único lugar. Krishna manifestou passatempos diários em vários diferentes lugares. Você deve, pelo menos, ir a ver... O local de Tundavidya Saki. A vila onde ela se manifestou chama-se Davara. Rangadevi, Rangadevi. Rangkuban. Cada uma das oito saques se manifesta numa vila diferente. Você pode ir se quiser. São lugares lindíssimos, extremamente é, sagrados. Se Vrindavana é a nossa vida e nossa alma, Então nós nunca sentiremos cansaço. De lá existe uma, você vai que andar 25 km para chegar em Uthiagham, perto de Varsana. Ah, nós esquecemos de falar de Alta quando quando você vem de Kadam Khandi. eu falei de Kadam Khandi, não? Onde lá, se você continua e chega em Altapahari, onde Krishna passa uma tinta vermelha nos pés de Radharani E todos os devotos vão oferecer este lacquer. E como, como, para pintar a testa de Radharani? com a cúrcuma, pasta de cúrcuma. E depois você vai para Uttagau. Você caminha, caminha ali. Circula essa região. E área, você está dizendo que tem muitos templos importantes ali. Porque se. Chagam, se você for lá para cima, para o tempo que está em cima da colina, você pode subir, é muito lindo, porque Lalita, Lalita, e Vishaka e Radharani, elas são não diferentes. Há uma diferença entre elas, mas na verdade elas são as uh, uh, saques mais íntimas de Radharani, Lalita e Vishaka. Então, de lá, você pode ver toda a Varsana, todo o lugar onde ficava o palácio do pai de Shirmathirádica. Maharaj agora está descrevendo um templo muito importante de Daoji Maharaj, uma deidade negra que tem ali um templo antiquíssimo. Lá, Maharaj presta reverências e toma o darshan das deidades. E de lá ele pega um atalho e caminha pela rua principal de Varsana. E quando eu caminho por ali, as pessoas me cumprimentam, Rade, Rade. O, tempo, o Templo de Radharani tem muitas escadarias, tem vários lados, daqui e de lá. E você, que caminho você deve entrar para você receber um darshan mais rápido e mais abençoado? Então, tem diferentes escadarias para subir no Templo. Lá, eu presto reverências e escalo a colina de Varsana. Aquela colina é o próprio Senhor Brahma. Uma expansão do Senhor Brahma está ali, na forma de uma colina. Então nós subimos sobre o corpo do Senhor Brahma quando subimos nesse, para esse templo. Então existe um primeiro andar ali, uma plataforma antes de chegar lá em cima, onde você encontra um templo de Surabhima. Tamanho vaca original. Ali você pode dar água e prestar reverências. Ali também tem as pegadas de Radharani ali. Você tem que prestar reverências ali para Surabe a Gomata original. E de lá, você vai para o templo de Radharani. E você chega lá e tem milhares de devotos gritando, Radhe, Radhe, Radhe. Radharani pode lhe dar Darshana né? somente se você é um devoto puro. Muitos devotos puros viram Radharani. Muitos devotos, devotos puros, receberam a visão de Radharani. Uma vez, um, um Brajavasi muçulmano. Se eu contar a história, você vai ficar impressionado. Um muçulmano, Brajavasi, ele veio. Ele vinha todos os dias. Radharani abre seus portões para todos. Um Vrajavasi muçulmano. Ele costumava a tocar, costumava tocar meridanga. É um instrumento chamado dulki. A meridanga é um pouco diferente. Na, as pessoas ali, nativas ali, togam dulki. Então ele tocava essa espécie de meridanga e a filhinha dele, ela dançava. Todos os dias. E todas as pessoas observavam essa menininha que dançava de maneira espetacular. Tem muitas menininhas pequenininhas em Vrindavanas que dançam como se fossem Radharani. Eu já vi, diz Maharaj. Eu já vi também. <risos> Elas são impressionantes, bem magrinhas, pequenininhas. E às vezes eu me sinto nesses banquinhos de bambu que tem lá, e eu converso com eles e diz Maharaj, se fossem meus amigos, eles são muito amigáveis. Então, esse Brajavasi muçulmano vinha todos os dias no templo, num determinado momento. E depois que ele trabalhava no campo, ele subia e tocava ali. E a menina dançava na frente de Radharani. Elas rodopiam assim. É muito bonito de ver. Ele cantava e dançava. E a menininha dançava. Ele cantava e tocava e a menininha dançava. E a menina cresceu. E, e de certa maneira, de alguma maneira, essa menina, não sei se ela se casou ou se ela abandonou o corpo. Eu não me lembro. Aconteceu alguma coisa com ela? E esse homem e sozinho vinha e tocava esse instrumento e chorava todos os dias. Minha minha menina se foi. Minha pequena menina se foi. E agora quem pode dançar? Quem pode dançar? Quem vai dançar? Ele perguntava. Iradharani às vezes se manifesta é. na forma dessas meninas para dançar é. às, às vezes alguém tem o é. darshan de Iradharani de Lalita de Vishaka na forma Mas dessas meninas é. de Vrindavana. Né? Essas pessoas não sabem, somente os locais sabem. Você pode então tomar o darshan de Radharani. Você pode oferecer da deidade agora Mara está falando. Você pode oferecer frutas, flores. Às vezes tem arati e os devotos dançam ali. Depois do darshan de Radharani você faz um parikrama. Quatro, ou oito parikramas. O Parikrama é longo, né? Você tem que fazer, dar toda a volta. Farikrama. Você às vezes precisa descer e subir pela colina, porque tem é, templos para baixo, templos para cima na colina. Se você der oito voltas no tempo de Aradharana, é muito bom. E você pode enxergar toda a varsana lá de cima, do Templo de Shri Matiradharana. Shri Temple, se você olhar, parece um sonho, porque é uma colina no meio de uma planície gigantesca. Como se alguém fizesse uma maquete. Parece um sonho. Da colina de Varsana, você olha 360 graus e vê campos cultivados, 360 graus, todos quadriculados. É tudo muito lindo ali. De lá, você vai por um caminho, um caminho que fica a, por cima das colinas ali. Is, is e ali tem um templo Nimbarka da Nimbarka Sampradaya. Feito por varatpur Raj. Um templo muito caro, muito refinado. As pedras que foram usadas ali são pedras muito caras. Esse templo demorou 18 anos para ser construído. Esse templo queria competir com o templo de Shirmatirádica, e por isso que ela ficou brava. Ela ensinou a eles uma coisa. Eles queriam competir com o templo de Radharani e Radharani não gostou. Ela é a suprema personalidade de Deus, não? Mas mesmo assim nós visitamos esse templo e faz parte geralmente da peregrinação. Ramsa Bhagavan também está lá a forma de Krishna na forma do cisne transcendental. Gorg. For Gorg. Gorg. Gorg. Gorg. Gorg. Gorg. Ali existe e um Gorg. forte também, uma, Como uma Gorg. reserva. Gorg. Vanga. Vanga o templo de chama-se Vanga. Vangar. Vangar é o nome da casa de Vrishavana Maharaj. Vangar. Vangar. Vangar. Vangar significa donação feita ali. Vangar. Radharani e Krishna são diferentes de Vila. Mangar, Dhangar. Mayurga é a forma de Peacock. Então, muitos Vangar. passatempos acontecem ali. Tem o passatempo no qual Krishna se manifesta como um, como um pavão. Acontece ali também. Mangar, dangar, Bangar, Mayogar. Quando você sai Quando você sai desse outro templo, ali tem um balanço. E ali tem um balanço. Na beira vista. dessa colina onde tem a vista, yeah. ali Radharani e Krishna balançavam. Então so, você tomar finalmente você vai para o to eu já to to Radharani expressa angry attitude. Então você pode ir até Mangar, onde um Jiradharani fica muito brava com Krishna, é um passatempo famoso. E ela decide que não vai mais olhar para Krishna. Esse lugar chama-se Mangar. Man é a ira transcendental de Jiradharani, que Jiradharani manifesta para dar prazer ao Senhor Supremo. Ele é original de ele não é mas ele está 40 anos mínimo. Tomara está falando de, de um devoto que não, era, ele não nasceu em Vrindavan, ele nasceu em Hilarabad, mas ele ficou lá 40, 50 anos. E ele fez um grande templo ali, em Mangar. Tem uma deidade pequenininha lá. De lá você tem que caminhar. E, e prestar reverências em vários templos para tomar o Darshan de todos esses lugares. Nós vamos falar sobre esses outros lugares amanhã sobre Sakrikor. Tentem digerir tudo que vocês ouviram, por favor. आशावंद समत कंठा नाम गाने सदारुचि आशक तीस्ता दुनाक्षणे प्रतिस्ता बशतिस्ता ले इत्ता रायु उन्नवावा सुर है भाव भावंकुरी जने